Olá beleza! Aqui que tá falando o Pedro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Só tô passando aqui no início para avisar que nesse exato momento eu tô ao vivo jogando TDU, zerando as duas outras corridas que eu fiquei para zerar nessa live. Esse vídeo que vocês vão ver agora foi gravado da live de ontem, dia 16, e foi bem complicadinho até para terminar. Eu tive que fazer umas duas, três tentativas ali, tentei até com carros diferentes. Pra eu conseguir bater esse tempo Então fiquem aí com o vídeo Espero que vocês gostem Vão lá na minha Twitch Me seguirem. Link na descrição Ou se vocês quiserem digitar o nome É PedroUnderLearn0FPS é, Vamos com isso daí Vamos tentar hein É, ó, Você aperta o D aqui, ele não muda. Tem que ser só lá na. Só fora da corrida mesmo. Eita porra. Lá com jogou longe. Parece que agora tá melhor a gente controlar. Mas é muito rápido e muito carro também. Uma pista pequena. Olha lá. Voltar com o O, não pode esquecer disso. Vamos usar aqui também. que ele vai mais dentro, só que ele consegue evitar os carros sem bater, sem rodar é isso. O som desse jogo é daorinha também. Perfeito o som dos carros. Cada carro tem o seu som e o som é bem feito. Ai, quase que eu rodei! Não! Uh. É, o primeiro checkpoint vai ser quase 2 ,20, ó. Dois e 14 Fiz seis segundos mais rápido Parece que eles estão indo bem pelo cantinho cara Aí eu quero passar Passar aqui nessa Nesse espaço que tem aqui Que eu esqueci o nome, Postamento. E aí fica com o espaço mais apertado Agora. Ai, ai, ai, ai. Segura, segura. Você demais, está tá bom. Segundo check eu tenho que fazer em menos 5 minutos. Senão já começa a perder muito tempo lá pro final. Esse carro tem uns 3D bom velho pra pegar e converter para outro jogo. Eu acho que deve ser bem simples de pegar o 3D desse jogo aqui. Ai, nossa. Não tinha tempo de eu fazer daquele. Eu vi a seta só que... Opa, dá pra vir por aqui agora. Vai dar menos de 5 minutos só. Pra passar ali. Eu consegui fazer do jeito que eu queria Eu espero que esse daqui vá mano. Ai. Bora Não, pega ele não e... Nossa, perdi muita velocidade batendo ali. Não, filho da puta. Deu a seta em cima. Bora. Ele tá vindo por aqui, sem bater. Ai, vai, vai, bati. Bosta, tá aqui. Ó. Aí. Esse aqui não pode ir por ali, não tá apertado. Não, polícia. Não. Não. Bora, bora, bora, bora, bora. Apertei ó, ao invés de ir pra coisar ele foi mais rápido. Bom. 7 minutos e meio, cara. Era pra ter sido 7 zerado. Perdi 30 segundos ali. Aquele setor, digamos assim. Pelo menos eu tô na metade dos checkpoints. Eu não tô na metade do tempo que eu tenho. Isso é bom. Tô sentindo que é agora. Eu posso estar enganado também. E... Só falar, hein. Sete quilômetros pro próximo cheque. Aí, nossa. Beleza. andar de moto com essa configuração de mouse aqui, acelerando e freando devagar é muito da hora, mano porque tem como empinar nesse jogo e aí você só segura o botão para empinar e vai dosando o acelerador você consegue empinar infinito isso é da hora para que controlar ela também é bem melhor, né, nesse tipo de configuração 5km parte aqui Bora, bora Não Não que que, ele, que, que, que que ele desligou? Desligou o motor, apertei ó e ele desligou Perdi muito tempo, velho que pariu, bora! e ele não quis exetar, velho, hora que desligou 2KM, 2KM Ah, não! Mano, ele perde muito controle! Beleza, antes, dos, antes da metade do tempo consigo fazer o quinto Mais três 14 km agora, cara. meu Deus Eu achei por causa que esse trecho, esse trecho é mais rápido, não sei eu Aumentou a distância também Mas não muda muito se ficar batendo desse jeito. At the next intersection, turn right. Freia! Uh! Bora. Esse carro tá, tá modificado, acho que ele tá Stage 2 ali no negócio de modificação. O original ele não é assim não, eu acho. Stage 1 ou Stage 2, eu não lembro. seis que bati na árvore At the next, next intersection turn right. Turn turn right. Right. concentração aqui movimentos mínimos para ir nem para grama ali no... Não, não, não. Isso não é bom. Eu até parei de contar o tempo, velho. Dos setores, né? O, do espaço entre um checkpoint e outro. 11 km agora. Falta dois check. Ai, Não, não, não. Falta seis minutos, cara. 5 né, na verdade, agora. 5 não, ó. Oh. Nossa, tô viajando. Falta sete minutos. Eu vi um negócio errado ali. Eu acho que em seis minutos dá pra fazer esses dois check. Eu acho. Espero que eu esteja certo. Porque do jeito que tá aqui, tá difícil. Vou continuar por aqui, E é. é. puta que pariu. Nossa, velho. Eu rampei e passei no meio desse cara. Que sorte. Vambora, vambora, vambora. Esse jogo tem multiplayer também, tá? E tem negativo nesse jogo. Bastante, inclusive, até. É um servidor único. Ah, não. Ufa. perdi muito tempo ali. Agora tem policial. Cinco minutos, cara. O cheque tá a 4KM. E eu tô batendo pra caralho. Bora, bora, bora. Não quero ser pego pela polícia agora, não. Vem por aqui, vambora. Não, não, não roda não. Caralho. Bora, vambora. Continuar por aqui. Beleza. Vamos ver quantos KM vai estar o próximo Cheque, eu espero que não esteja muito 8, vai dar tempo sim Confia, confia, confia pessoas tá parado ali praticamente agora nome dessa ilha que é o não é o marra é na praia lá da Europa que é o Arro Novaí, Novaí fica lá dos Estados Unidos. Agora que dá, vai 2 minutos para 3 km. fala nada só vamos só vamos Resitei rápido pelo menos 2 km 500 metros eu estou até vendo aí não baixo não aí aí, aí, aê, aê, oh yeah, nossa, um minuto e dez abaixo do tempo que eu, que eu precisava bater, consegui ficar em primeiro, ganhei 100 mil, GG, nossa, velho, essa foi hardcore, meu irmão, vambora.